Olá, professor e professor, meu nome é Tatiana Greff e nesse vídeo vou comentar sobre o uso da rubrica como método de avaliação na sala de aula virtual. A rubrica, enquanto gênero, é uma ferramenta de avaliação que indica em uma escala as expectativas específicas para o cumprimento de uma tarefa. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse importante método de avaliação. A composição da rubrica está baseada em quatro pontos. O primeiro refere-se à elaboração do enunciado da tarefa de forma bem detalhada. O segundo é a definição de critérios objetivos de avaliação. Dessa forma, com os critérios definidos, é estabelecida a escala dos diferentes níveis de desempenho que os alunos podem atingir ao efetuar a tarefa. Por fim, são atribuídos os indicadores de qualidade para cada um dos níveis de desempenho. O primeiro passo para a elaboração da rubrica é retomar os comandos dados no enunciado da tarefa e responder as seguintes perguntas. O que foi solicitado aos estudantes? E o que é necessário fazer para cumprir com a tarefa? São desses comandos que saem os critérios a serem avaliados na tarefa. Eles são normalmente em torno de 3 ou 4. Faça uma lista deles. Agora, é preciso para cada um desses critérios elaborar uma gradação dos níveis de desempenho. Por exemplo, atende plenamente, atende parcialmente e não atende. Para cada um dos níveis de desempenho, é necessário elaborar os indicadores. Nessa etapa, é preciso ter um cuidado redobrado para que não haja ambiguidades e que não haja sobreposição entre os indicadores. Por fim, deve-se atribuir um valor para cada nível de desempenho. A soma de todos os níveis de desempenho na coluna Atende Plenamente deve respeitar a nota máxima estabelecida para a atividade. Para o estudante, é fundamental deixar os critérios avaliativos previamente disponibilizados, pois assim ele é capaz de autoavaliar-se antes da entrega de sua tarefa, assumindo o papel protagonista em sua própria formação. Já para o professor, a rubrica oferece segurança e transparência no momento de realizar a avaliação, minimizando interferências excessivas de subjetividade e lançando um olhar mais equânime sobre as produções dos estudantes. Para saber como selecionar e configurar a rubrica no recurso Tarefa na sua sala de aula virtual, assista ao passo a passo que preparamos para você. A rubrica pode ser configurada no momento da criação da tarefa ou em uma tarefa já criada, desde que nenhum envio tenha sido realizado pelos alunos. Primeiro, selecione o item Nota e defina o tipo e o valor da nota máxima. Depois, vá em Método de Avaliação e selecione a opção Rubrica. Com tudo preenchido, clique em Salvar e voltar ao curso. Para configurar a rubrica, acesse a tarefa. Na tela que se abre, no canto superior direito, clique no botão Menu de Opções. No menu que se abre, Clique na opção Definir rubrica. Na tela de definição da rubrica, preencha o nome e, caso queira, o campo de descrição. Na sequência, insira os critérios de avaliação. No primeiro campo, você irá inserir o nome do critério. Na sequência, você edita cada um dos níveis. Para essa simulação, vamos criar uma rubrica com três níveis e vamos colocar a pontuação dos níveis de desempenho. Você poderá adicionar quantos critérios sejam necessários, clicando no botão Adicionar critério. É importante destacar que o número de pontos deve ser coincidido com o campo Valor da nota máxima. No campo Opções da rubrica, você pode optar por manter as configurações originais ou configurá-las conforme as suas necessidades.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 Finalmente, chegamos à área de Avaliação. Após fazer a leitura da resposta enviada pelo estudante, você irá clicar em cima dos critérios, de acordo com o seu desempenho. Você também poderá acrescentar comentários sobre cada um dos critérios. Finalizada a avaliação, clique em Salvar Mudanças. Neste tutorial, você aprendeu como realizar a configuração das rubricas do Recurso Tarefa na sua sala de aula virtual,